Tchau, tchau, tchau Ah, meu Deus do céu, velho acabou a série Mano, MLG entre duas dimensões, mano Acabou a série, velho Esse sou eu, depois de mais de duas horas jogando Sim para no Hardcore Fazendo uma MLG entre duas dimensões Só pra ver se eu tava com sorte ou não Pra poder começar a nossa incrível série de Minecraft Aether bem o nosso hardcore no modpack do Aether. O deletinho já foi no banheiro. Como ele já foi banhe no banheiro antes de começar qualquer coisa. O primeiro objetivo dessa série é trollar o meu amigo delet. Então a gente tem que esperar ele voltar agora. Meu Deus do céu, tem uma conquista ali que, que não, não sai da tela. Pera aí, deixa, eu, deixa eu quebrar a árvore aqui para me livrar desse atrai aqui. Morta para cá. Meu Deus do céu, mais tutorial. Mano. Tá, tá, tá, tá pronto, crafting table, pronto, alegria. Mano, o jogo não entende que eu só quero trollar meu amigo em paz, ele não me deixa. Foi fazer o banheiro, Zé? Mijar, caralho. Tá, vem cá. Não! Ah, delete por pouco que? era a primeira Nossa, trollagem e da... caiu, caiu, caiu. Não, foi o nosso buraco que <risos> você deixou. Era a primeira trollagem da série, mas felizmente não rolou. <risos> já começa assim, já véi? Oxi. Oxe, que é, é, é, é, é, é na, na amizade e na maldade, né? Cara, o nosso objetivo é a gente ir pro Aether, né? E para pro Aether, a gente primeiro. Nossa, uma árvore aqui é. diferente. É que enquanto eu tava esperando eu vou pra você trollar, ficava por uns tutorial do jogo na né? tela, tava me irritando. <risos> Entendi. Então, Detect, é o seguinte: pra gente poder ir pro Aether, primeiro a gente tem que ir pro Nether. É meio. É meio hipocrisia, né? Que puxar é. tem que ir lá para baixo, Qual? não sei. Qual que é o sentido disso? Não tem o jeito, né? Conseguir glowstone, não? Pois é, acho que é por isso que os caras não colocam esse mod de verdade dentro do jogo, né? É, mas eles poderiam, sei lá, trocar glowstone por outro bloco, tá ligado? Adicionar outro bloco. É verdade, é verdade, né? Delete, mas é o seguinte, mano. A gente vai precisar, então, de muitas coisas no hardcore e principalmente não morrer. Aê, mano, agora que eu tô ouvindo, vai ser no hardcore mesmo, é, LG. É, não é no hardcore, cara. Pra, pra ficar mais legal, né? É, mas você é bom, eu tô ligado. Mas e se eu morrer, eu não consigo mais entrar no servidor? Vamos fazer o seguinte, então, ó, se a gente conseguir entrar no Adria ainda hoje, eu faço uma MLG lá daquela dimensão para cair nessa e fazer uma MLG aqui. E você fala que eu sou bom, então eu já a minha habilidade. ó é lá do céu até aqui, velho? Bom, mas você tem que estar de acordo com isso, porque querendo ou não, se, se eu morrer, a gente vai ter que regravar por uns meia hora, né? De novo, até mais. Ou dá para gente até no criativo e voltar. Não, não tem essa, não. <risos> Nath, o, o mapa hardcore não funciona assim. Depois que eu morro, não tem botão para eu renascer. Ah, que droga. LG, eu só tenho meia hora para gravar com você, velho. Se você morrer, eu não vou gravar mais, não. Nath, tá desculpe. Cola umas pedritas aí já para eu já fazer uma pequenininha de quadra para nós. Ó, vou pegar aqui para você. Então, esse vídeo vai ser provavelmente bem divertido porque a gente vai basicamente sair do zero e para o Nether, chegar na ainda hoje. Nossa, olha E mano, depois arriscar tudo, correndo o risco de perder, né? É, arriscar tudo. Você vai fazer o MLG também? Ou não? Eu tenho medo, se vai é porque se... não é tá no hardcore. Se você não está tá confiante, não tem problema, não precisa fazer não. Mas eu vou tentar, eu vou tentar. Meu Deus do céu, eu não estou confiante. No último episódio eu faço. Meu Deus. <risos> <risos> <risos> já, ele já mudou de primeiro para último. Ó, Adlete, então, como a gente vai ter que fazer muita coisa hoje para a gente poder ir para o ah, é quanto antes, eu vou lançar umas madeira pânico aqui para gente, se já vai pegando os carvão. A gente vai no. atrás de de alimentinhos, né? Para a gente ter comida. Cara, vamos tentar chamar a vila. Nossa, mano, a vila é a melhor coisa legenda, mas se tiver trigo. Então, mano, com a vila, a gente tem comida para explorar o nether à vontade. E logo a gente se vira, tá ligado? É, você vê que para explorar o Nether, não, eu acho que nem vai precisar. Porque a gente pode dar sorte de a, entrar no Nether e logo em cima da gente já tem, tipo aquele monte de glowstone, sabe? É, tem dessa, mas sei lá, cara, eu, eu prefiro não me arriscar. Tipo, como a gente está no Hardcore, a, a fome passa bem. Bem mais rápido, os mobs dão muito mais dano e tal. Eu prefiro, tipo, tá, tá tranquilo, sabe? Ó, tem vaca aqui, gente Tô cartando já com um pouco de comida. Beleza. Dois bicão tá um pra aqui. nós. o Delete, você tá ligado que aqui no Minecraft a gente pode ter, tipo, é. Cachorro, gato, papagaio, os bichos doidos, né? Sim. Lá do Éder dá pra nós ter uma moa. O que é isso? Mano, eu. Delete, eu acho ponto. que eu, aí. o bonito explicar a moa é uma, uma pomba gigante. Acho que é isso que você explica sobre a moa. Eu, eu não sei você, mas é a primeira vez que eu tô jogando esse mod, esse mod do Éder. Então, eu já joguei, mas, tipo, eu fui pro e parei porque meu. PC não aguentava, Nossa. agora nós vai jogar. Olha, você tá vendo Deus. aquela lhama ali? Ela parece a moa. Oxi, a moa é assim, tipo um bicho mesmo? Oh, um bicho doido, um bicho doido. Olha, oh, eu tenho aqui bastante carne. Na verdade, tem três carnes, tem 17 pedras. E que mais? Só. Você quer ah. tentar achar uma vila já? <risos> eu achei lugar, que você ia falar que um você mapa, tinha mais né? coisa, né? Uh, ah, verdade, tem, tem um mini mapa, né? Dá para ser atrás eu, de uma vila. Eu logo. não mostrei aqui porque ele fica, eu achei ele meio feinho. Mas a gente tem um mini mapa aqui, já que estamos jogando com mod, que pode ser a nosso favor, né? Olhando para o mapa, o que indica que vai ter uma vila para gente é para aquele lado, mas atrás de você tem um problema. Ah, já tá escuro, velho. Eu falei para você, eu ah, não assim, ter ido o banheiro, velho. Tá tudo véio. bem, mano. Incontinência urinária é, é um problema comum. Mano, mas você falou que para lá tem uma vila. Como você sabe disso? Não, para lá é mais provável ter uma vila, porque é um bioma de planície, entendeu? Nesses biomas tem mais vila. É o Sim. Bear Gears. Faz a ambientação aí, vai, faz, faz. faz. Quero, eu quero ver, eu quero ver. Mas eu quero ver, faz aí, faz aí. De acordo com a umidade, para lá deve ter uma vila. A gente tem que seguir o norte aqui e chegar lá antes de escurecer, para a gente ter uma chance de sobrevivência. De net, como dublador você é um o meu youtuber, mano. Obrigado, obrigado. obrigado. Mas, verdade, eu, ac eu acabei de, de repensar tudo que eu falei aqui, cara. Por quê? O, o Aedeira não ponto 12, o Pidente das Vila não ponto 13. <gasps> Nossa, então não vai ter comida? Na real, pode ter, mas tipo, eu não jogava Survivor nessa versão, então não sei muito bem o que vai ter. É, na verdade, vai ter as plantação de batata e cenoura, que já é um adianto. Pode ser. Tá, delete, então vamos, vamos, vamos constituir dois objetivos agora. Primeiro, vamos chegar naquela ilha, vamos fazer itens básicos para você, porque eu sei que você não tem nada e está com um item de madeira. E depois a gente vai atrás de alimentos e de preferência uma cama. Olha que bonito porto sol, gente. Deixa eu ver. Nossa, é da, é da hora, né? Não, não tô vendo bonito, ele porque né? tem uma montanha na frente, mas bem bonito. Eita, tem o um creeper, tem um creeper. Corre, corre, corre, corre. Tá, já, já começou bem. Tá. Delete, toma aqui. Ó, fa faz sua ferramentinha de pedra aí, Delete. Pânico. Fazer com uma picaretinha, uma Mano, machado. todo lugar que a gente vai, tem lobo, né? Eles estão seguindo a gente. Cara, então, se você conseguiu um esqueletinho, né, velho? A gente pode pôr a Eder com lobos. Você tem carvão aí? Ui, tem? Não, não, acho que não é bom, não. Faz uma tocha pra gente que tá com aquele modzinho que a tocha ilumina na nossa mão, tá ligado? Ah, boa. Toma aqui então duas. Uh, valeu. Mano, eu nem fiz espada, não, velho. Que eu vou usar o machado como espada. Essa versão era bom o machado? Ó, verdade, velho. era, pior que, pior que era. era ah, bom, esse véio. aqui. Não, foi na é, foi no ponto que teve o atualização do combate. Eu já tinha assim. É um enciclopédia humana, né? O LG. Eu, né? O cara sabe tudo, né? Ô, oh, Delight eu não tô vendo nenhuma ovelha, cara. E você? A gente vai ter que passar no time claro, LG. Claro, velho. Delete, definitivamente não é uma boa no hardcore isso. Cara, ó, aqui é uma montanha de neve. Ali, ovelhas. Uh, boa. Eu vou pegar um esqueleto aqui. Ali, deixa eu vou morrer já, eu vou morrer. Não, Delete. Como você levou duas. Delete, sai daí, Meu Deus, meu Deus. Três corações, três corações. Meu Deus do céu, mano. Delete, sem combate com esqueleto, tá bom? Mano, o machado. Tá meu machado tá meio ruim. Nossa, eu ia eu, eu procurando ferro não tem que ter que atacar os bichinhos, do Delete marcando tudo. A gente tem que levar em consideração que o mundo é infinito. Não vai nascer mais ovelhas por aí. E é sobre isso, então, Delete. Mano, não, eu tá já assim. perdi uma vida. Delete, você tem bastante vida aí? Como é que tá a situação aí? Ah, eu tô com dois coração e meio. Serve. Seria até o suficiente para fazer duas camas aí? Já, já, já. Então, colhei na caverna, cola aí na caverna. Não adianta, vai, vai, vai. Então vai. safe. É, não tem como só me ajudar. Eu, eu aí, ia não, botar uma porta aqui, mas como tá no hard, no, no hardcore, nem adianta, né? O quebra. É, ele vai quebrar essa porta aí e vai pegar nós de jeito que, que, que trancado, velho. Delete, eu, eu, eu, eu coloquei a porta mesmo assim. Então fala o seguinte, aqui, ó. Coloca essa cara. pera peraí, peraí, aí, tive uma ideia. Não, não, não. Aqui ó. Mano, tá uma porta ele quebra, mas duas ele não vai quebrar nem ferrando. Eu nunca vi ninguém quebrar duas Porta, Delete. Pensa comigo nessa. Não, nunca, nunca vi também. Nunca vi ah, um zumbi quebrar partes seguidas. Ó, LED, vamos abrir um espacinho aqui só para essa noite pra gente poder dormir e para esquentar os alimentos. Que tal? Tá, beleza. Eu tô com dez carnes de, de ovelha, três carnes de vaca e duas carnes de porco. Qual que você quer? Todas, todas. Delete, olha aqui. Coloquei uma tocha, uma crafting table. Vamos. Você tem coisa para fazer uma fornalha aí? Tenho. Tá, bota para esquentar tudo aí. Coloquei uns carvãozinhos também para ajudar. Nossa, tá. três coração, velho. Qual é que nós Você é tá, tá com três coração? Sim. Eu perdi quatro, então eu tô com seis. Ó, me dropa as lãs aí pra fazer uma. Cama pra gente. Tá, toma aqui. Meu Deus do céu, começou bem, né? Não, mas é assim mesmo, mano? é assim tá. mesmo. Ó, Delete, Vou fazer seu quarto aqui pra você, né? Não vai, não vai ter quartinho lá no, no Skyblock? Quartinho gótico e o quartinho rosa? Ah, não, tava mais pra ter minha casa aqui você tem seu quartinho ali. Seu quartinho do Harry Potter embaixo da escada. Delete. Não! <risos> tá doido, eu tô sem vida, Delete. Ai, fecha a porta logo. Pera, acho, que, acho que ele é melhor ali. Tome. Deixa de lá, deixa de lá, deixa lá. Deixa eu comer aqui. Tá, Delete, eu vou derrotar esse zumbi e a gente vai dormir, então, fechou? Fechou. Tome. Tome. Delete, vai para o seu quartinho do Harry Potter lá dormir, que eu vou dormir aqui na minha cama. Oxe, por que a sua cama é. Você não vai nem questionar o seu quartinho do Harry Potter? Nossa. tô louco, velho. O Delete tá excluído ali, ele não tá nem aí cara me traz para dormir, assim. Cara. mano. Alguém, pelo amor de Deus, faz fonache do Tati no quartinho do Harry Potter ali. Você não consigo dormir, você é zumbi. Lógico, velho. Você tem que ter um quartinho para você também. Que? Não, não, você me deu uma machadada. Não, uma mãozada Aí, foi gente. mano ele. É um sucesso. Primeira noite, pânico, pânico. O que é pânico? Pânico, pânico é como se coisas tá boa, tá ligado? Peraí, vem, vem para cá, Delete. mas geralmente quando as coisas tá ruim, a galera fala, mano, tá todo mundo em pânico, tá todo mundo em pânico, então mas, tá todo mundo agitado, tá, tá todo mundo doido, tá todo mundo feliz. Bom, Delete, pega seu quarto aí, vamos. Pega nossas coisas que nós, nós vamos nós morar aqui nunca, não. Cara, estamos indo embora. Ô, leva ué, nossas portas, le leva nossas portas, nossas tochas. É, pode levar. Aqui, vamos né? levar a parede também, então, vai. Tá. Ô, Danete, dá para dormir no Nether Mano, eu falei para você que eu nunca joguei no Nether Não, pera aí, mas se não dá para dormir no Nether, quer dizer que dá para dormir no Nether Gostei da sua lógica, gostei. Tá bom, Vai, vai, no, no, no, Nosso próximo passo, então, é seguir em linha reta para cá até achar a gente achar alguma coisa útil que vai favorecer a nossa vida pra gente poder ir pro Nether, pode ser? É bom você ir na frente mesmo, porque eu tô fazendo uma matança aqui atrás, aí não quero que eu não essas coisas, não. Deleche, gente, eu não compacto com o Dante em nada nesse mundo, tá bom? Mano, alto de ah, vaca e ah, bicho que tem aqui, você tá passando reto, Mano, véio. eu sou a única pessoa que tem o, a, que tem o direito de ir pro Aether aqui. O Dante não tem, gente. Mano, Dante, a e, a é, e essa água cristalina aqui? Cara, que bonito, não sei, mas tá, tá muito bonito essa água aqui, velho. Mano, mas qual é a dessa água aqui? É do Aether. E água, LG? Não, não, essa água não. Ele tampou a sua única água cristalina, é incrível. Dante, seguinte, nosso próximo trabalho então vai ser desistir da missão da vila. Ah, mano, mas por quê? E a comida, LG? Ah, a vila, a gente não precisa mais Comida não, a vila é inútil e a gente não vai achar nada de bom nela nessa versão, eu acho. Então eu tô pensando o seguinte: para ir pro Nether, a gente precisa ir pro Nether. E para ir pro Nether, a gente precisa de uh, diamante para pegar bedrock. Isso não. mesmo, vamos pegar bedrock com diamante, <risos> Então vamos simplesmente achar uma caverna, que tal? <risos> Vamos então, LG, vamos. Eu falei é, Eu sei, uai. Mas que eu achei legal, eu quis continuar, não pode? Nossa, até aquela madeira ali ó, é boa para nós catar bastante, velho. Pois é, né? Cara, vai te falar que eu tô com meio pack de madeira aqui. Sério? O cara é bom, né? Delete. Tá, então nós vai ter que achar uma caverna gigante para já sair coordenada 11. Tá, então, Delete, o problema é que eu não tô achando caverna. Eu tô, tô cogitando cavar para baixo. O que tu acha? Mano, eu duvido você cavar um buraco para baixo ah. e dar sorte de não cair na lava. Ah, mas eu achei uma caverna aqui agora. Tem um Enderman. Meu Deus. Ah, não, tem uma caverna aqui, então não precisa não. O oh, Dredd, eu ia tentar fazer a água da, daquela caverna descer para cá para a gente não levar dano descendo. Eu acho que dá, velho. Eu acho que dá. Vamos, chega, vamos. Chega, não. Viu? Chega. Chega sim. Ó, oh, a água escorrendo é cristalina, ué. Vamos, LG. Tá, vai. Como Você eu tenho essa tá? parte? Peraí, como eu tenho uma pá de ferro? Ah, eu matei um zumbi e dropou uma pá de ferro. Você acredita? Nossa, que sorte. É. Tá vendo? é o destino. Eu. Aí, Yo! eu caí, levei dano, velho. Cai fora da água. É muito Tem bom. Já... Aqui, LG. Delete, eu já tô muito, tô vindo? Lava, Delete. Mano, nossa. eu acho que essa caverna aqui foi machada, um Delete. Aí, eu tô escutando esqueleto. Eu acho que aqui é uma caverna particular, pode vir. Nossa, a água foi até lá, lá embaixo, velho. Tô falando aqui a caverna dos Irmandar, tá liberado, tá liberado. Caraca, né? Já tá na coordenada 25, velho. E achei outra, achei uma mini ravina. Pô, pânico, né? Eu acho por isso que eu tava escutando os baús de esqueleto. A você nossa. pegou as comida, velho, que eu não tô sem comida. Eu tô com três comidas, ué. É, você pegou tudo, né? Não deixou nada pra mim. Tá com o Aqui ó, ué, comida aqui não é a sono nenhuma. Ué, toma aí, Delete, não se mexe, Delete, não se mexe! Ah! Meu Deus! LG, tu jogou um Creeper em mim? Não, o Creeper explodiu em mim. Eu falei pra você correr pra eu te proteger. Salvei, salvei foi um ato de heroísmo. jogou um creeper nas minhas costas. Eu não joguei, eu não joguei, não joguei, nossa, não joguei. Drat, nossa, cara, eu não joguei, é sério. Mano, eu não, eu, se eu continuasse, eu não sei se eu consigo chegar até, até no final, não. É, é não, eu vi uns ferrinhos que eu vou pegar já. Tá, eu vou pegar bastante carvão. A parte de banco, nós temos que cascar já para fazer o, a, o, a pederneira, né, para sair do portal. Não, não, não, você vai, faz muito tempo que eu não começo um survival assim, jogando, minerando, sabe? Mano, você já jogou um hardcore? Né? Isso eu não sei se você já jogou, não mano, você já jogou? Cara, eu já tentei, já tentei jogar uma vez e morri. Bom, bom. Acho que você foi a pessoa mas... certa para chamar então, né? Mas, mas eu, eu, eu joguei, tá ligado? A pergunta é se eu joguei, não sou sobreviver até zerado, não? Você tem um ponto, você tem um ponto. Eu, não, não, não vou, não vou questionar. Drash, Ai, pra... tem escrito ali. de Diquei aqui então que eu queria, eu queria aquele lápis lazuli, mas vamos, vamos deixar então, né? Não, dá para lá devagarzinho tá. aqui, ó. Mas Please, é pior que aqui, essa, essa... você não vai para lá, não, né? Meu Deus do céu, vai. Pronto, tem gente, tá meio calmo ali, né? É, tá mó de boa, véi. Uh, esses ossos aí dá pra pegar os bichos lá, velho, os cão. Uh, verdade, né, Dá, dá pra adotar os pets, né? Mas eu quero uma moa, Donete. Mano, eu não sei que bicho que é esse, velho. Eu, eu quero também. Eu quero é também. É que eu também não sei, que eu sei que tem moa, tá ligado? Eu lembro por causa que eu, que eu, que eu, era, que eu via vídeo antes. Moa mo, mo, não é aquele o, o personagem. O cara que faz o ak Que? quê? Donete, cava ca pros lados assim que chama um rio de lava. Essas fontinhas de lava que não vai servir de nada. V vamos achar o um rio. A lava, LG, ela costuma nascer na camada 13 ou 11, se eu não me engano. Mas tem qual? Mas tá na 18 aqui pode cavar para baixo e vai fazendo as coisas aí, Delete. Enquanto isso, eu tô aqui esquentando ferro pra gente. E você falou que tava sem comida, né? Me, me dropa as comidas cruas e que eu esquento tudo aqui também. Me dropa o carvão se tiver. Mano, tem bastante comida, Meu aqui. Meu Deus, mano. quanta coisa, Let. Cadê? Deixa eu colocar aqui pra esquentar Eu sou aqui, útil. Aqui. Eu sou útil ali, gente. Não vou, não vou negar, não. Tá, tá, tá, tá dando pro gás, Delete. Mano, você já quase morreu várias vezes, né? Toma uma bota aí. Ah, não pesava. Ah, tamo tá, tá junto, né? Minha amiga para isso, né? Vamos ver se você vai me dar as coisas boas também aqui na chala no, no Eder. Delete, por sinal, cara, se você abrir o seu inventário e clicar naquela nuvenzinha perto do seu pé, você vai abrir. A, a, a, de itens do Aether, cara. E dá pra gente ter capa, dá pra ter escudo, dá pra ter colar, dá pra ter. Eu acho que são dois braceletes ali e dá pra ter luvas. Luva de boxe? E tem duas interrogação, que eu não sei o que, que é não. Caraca, eu nem sabia que o Aether tinha esses negocinhos de, de colocar assim, ó. Doido véi. demais, né, cara? Várias bijuterias, velho. Várias bijuterias, Tá, ó, oh, Delete, eu acho que eu não vou desperdiçar item, não. Vou fazer uma única picareta de ferro e a gente usa ela exclusivamente pra pegar diamantes, que tal? você acha que duas mesmo? LG, eu achei um minério diferente aqui. Oi? Corre aqui, LG, corre aqui. Isso, eu, tô, eu, não tô, eu não tô pronto, Delete. Calma aí, eu tô indo. Eu tampei aqui pra você pra você não ver. Ah, quebra, pra eu ter a surpresa? É, quebra aqui, ó, quebra esses dois. Ué? Que é isso aí, LG? Ué? Ué? Nossa, que susto. Anti-messe. É de que modo é isso? É do Aether? Delete, se eu não me engano, esse é um minerinho que a gente vai precisar no futuro do Aether. Mas vamos deixar isso para depois, pode ser? Tá, mas você tem picaretinha família mim aí? Uh, Tenho sim, pega, pega de ferro, cara. A minha quebrou. É, Nossa, olha o tanto de conquista que eu já fiz aqui, velho. Só sobrevivendo. Mano, nós, nós é um sobrev sobrevivador nato, entendeu? Olha, já tô na camada 11. tô cavando reto aqui pro lado. Quem sabe a gente já, já acha diamante, tentando achar lava, né, velho? Sim, ó, eu tô fazendo um montão de alimento, um montão de tudo pra gente, pra gente já conseguir explorar tunado sem medo. Ó, Delete, terminei de esquentar tudo aqui, falta só uma carninha e foi boa. Esquentei tudo, boa, cara. Bora, gente. <risos> Meu Deus. Que foi? Morreu? Olha isso. Olha o chat. Delete. Você está potente oficial. Boa. quantos diamantes, é mais? De ah, só vem um. Nossa, mais um diamante só. Nossa, veio um, né? Oi, <risos> gente. Você tá tentou, me você tentou me enganar na minha frente. Eu não vi isso aqui. Nossa, eu não, eu não, eu não eu falo 7. nada. Eu, eu não falo 7. nada, Let. Sete? Cara, eu acho que a gente, como a gente. Eu quero fazer as coisas do Eder, mano. Acho que a gente devia lançar logo duas picaretas, então. Ô, oh, corta isso aí do vídeo, Não corta, não. Não corta, não, editor. Vem cá, Lash, vamos fazer essa ferramenta aqui. Não, eu vou passar a competirosa, é assim. isso? Já era, Delete. Né, você não tem escolha. O povo vai ver quem é você de verdade aí, ó <risos> Ah, não Tá, oh, Delete, aqui, ó. Vem cá. Uh... Ah, você quer fazer Cê... pra nós? Faz aí. Vai. Manda aí. um graveto aí por cima, de cortesia aí. Ah, obrigado. Tá, Delete. então, ó. Duas picaretingas e. para comemorar, uma enxada. <risos> Nossa, uma enxada, velho. Oxi, o é. que, você é, que quer Delete, uma é, é que quando eu chegar lá, eu não quero usar coisa do. Daqui. Eu quero usar a coisa do Eder não é, entendeu? Ah, eu, eu, eu, é, eu ia acreditar para você fazer uma um espada de diamante, mas já que você quer fazer isso aí, eu concordo com você. Delete, o balde da MLG já está aqui. Tá, ah, eu, eu queria fazer, mas tô com medo, velho. Se eu morrer. Daí você vai ter. Vai ter que jogar tudo de novo. Com meu pai, porque uai, ah, eu, eu preciso de você para a série. Não, eu, então, eu não vou fazer, não vou ficar de boa aqui na minha. Deixa pra mim, então, ó. Delete, uh, toma aí essas comidas aqui, esse daqui. Eu já te dropei um balde, não né, não? Não, não. Então, mas não tem, não tem recurso para balde, não. Mas eu tenho um escudo 17 ferro aqui, vai Você quer esquentar ou não? Melhor, né? tá peraí, vamos esquentar todos esse... Vamos ficar full ferro, Delete. Deixa a gente se preparar para ir para o Nether, então. Calma aí. É. Tá, Delete, agora tem ferro padrão, né? Ó, eu até peguei cinco arinhos, Delete. Ué, pra que, que levar esses ouro? Então, Delete, ó, não leva no fim tá bom? Mas é para você não ser atacado no Nether. Mano, mas não tem plugin. Ah, não tem plugin nessa versão LG. gente. Verdade, né? Pode jogar fora, então eu fiz à toa. Dá para fazer uma maçã dourada, velho. Delete, eu não lembrava. O oh, louco, velho, já tá full ferro no Nether, mano. Pega de diamante uma enxada também para ajudar. Delete, mas não, pa parei, parei. Não. não, fiz o capacete ainda. Delete, lembra que eu falei que eu não fiz o capacete? Sim. Aí o motivo. Eita, lasqueira. Quantos ferros você gastou aqui? Sei lá, uns seis. Foi mais. Delete, vamos, vamos agora então para o nosso próximo objetivo, que é basicamente achar um rio de lava. Melhor que aquilo ali, né? Tá, você pegou um balde de água já? Eu tenho um bar da água já. Tá, então vamos subir então. Você acha que subir não é fácil? Cara, é que a gente tem um mini-map, né? Eu acho que é só abrir o um mapa e tentar achar aqueles lagos de lava. Que Mano, tá eu acho que mesmo. é muito mais fácil aqui, porque a gente vai escutar a lava. Ah, é verdade, chance de achar diamante também, então vamos. Ó, você vai cavando assim, daí a gente escuta, tá ligado? Que, que barulho que é esse? É a lava, tá aqui perto. Vamos. De, deve ser, deve ser um tá Bruno tá Pior que eu não tô escutando até agora, e você. Pior que também não tô escutando, não, LG. Mano, pra cá vai ter lava. para cá até lava, confia. Eu escutei, confia. onde? É aqui, é por aqui. Eu escutei. Você escutou pra esse lado mesmo? Sim, sim, sim. Lava! Calma, tá um pouquinho longe, né? tá chegando. Deixa acaba pra esse lado que eu vou acabar pra outro. Se você achar sem me avisa que a gente se encontra então, pode ser? Tá, tá. Dad, eu acho que eu achei água. É, então, tenta fazer o obsidian aí, LG. Então, com água não dá, né? <risos> Então. como é que eu quero achar essa água agora? Eu tô vendo ela aqui. Achei, Or! Achou, or? Achei. Não vou catar, não. Dad, aqui eu tô escutando água. Não tô escutando lava. Vou ir pra onde você tá, mano. Eu não tô confiante aqui, não. Mano, tô começando a escutar um barulho. Vem, vem pra cá. Se você um barulho com a boca de novo, Delete mesmo te mata aqui. Nossa, você você tá barulho de a boca. Barulho, né? Tá escutando barulho de água também. De água? Sim. Oh, meu Deus. tem água pra todo lado aqui? é as cavernas? Ah, achei, Delete. Aqui, ó. Ó, ah, tem um creeper, Delete. Jesus amado, velho. O que é? Achei que tinha caído atrás de mim. Tá tranquilo, véio, tá tranquilo. Tá comigo, tá comigo, velho. Tá comigo. Tá na tela camada 11. Mas eu vou acabar reto para frente porque a minha fé diz que tem um lava ali na frente. Eu confio. Opa! Opa, opa! Para frente ou é pro lado? Aqui, ó. Joga água aí. Olha, LG. Nossa, agora rendeu, ainda. Delete? Opa, tem esmeraldas. Onde? Ali, ó. Uh, assim que é bom. Tá, direitinho. Então aqui, ó. Já vou tampar aqui, ó, pra gente não ter prejuízo. E eu vou começar a quebrar, então. Boa, Delete! bora. É que você quebrou aí? Eu? eu quebrei cinco, você quebrou cinco, eu contei. Ah, tá. Você tentou pegar todas e meter o louco falando que era tu, né? Não, eu sei. Quanto você tava? Quatro? Não, oh, tá, a, mais esmeralda. Ó, tem mais? Esqueceram a única que tinha. Diamante. Uh, peraí, joga, joga água mais é rápido. Parece que é mais fácil achar diamante nessas <risos> versões. Dois diamantes. Não sei se vai ser alguma coisa. É Duvido de jogar na água que isso? Eu falei <risos> zoando! Mas não vai usar mesmo, LG? Bom, Drak, já é que não vai usar, então vamos fazer o seguinte já então. Nós já vamos pro Nether. Vamos pro Nether já. vamos então. Tem isqueirinho aí, isqueirinho. Mano, portal que é isso, LG? Drak, talvez, talvez, talvez aqui não ia é ter feito rápido para fazer graça no vídeo. Mano, mas é sempre assim mesmo, né? É sempre assim mesmo. <risos> Pior que é muito minha cara isso, né? Mano, quem nunca errou o portal do Nether que atira a primeira pedra? Comenta aí embaixo, não, galera. Você não, já errou o um portal do Nether? Nunca errei. Eu, eu já fiz o um portal do Nether quadrado, LG. Ah, vamos pro Nether. Tá pega, velho. Eu, eu acho que. Olha, tem tá uma fortaleza ali, LG. Tá, não, mas você não quer fortaleza, não. só quer Glowstone. Ai, ah, tá. Deixa eu pegar comida aqui. Tá, peraí. Deixa eu vir pra cá, pra cá, pra cá. Vamos subir. Vamos subir, Dr. É, Ainda bem que a gente tem bastante pedra, né, velho? Pois era, foi uma boa de gente ter minerado, então. Se uh -huh. a gente tivesse subido, a gente ia conseguir. Aí só vai pegar Glowstone mesmo e vazar fora, é isso. Ah, a única coisa que a gente precisa aqui é Glowstone. Será que dá fazer um portal do, do Aether direto no Nether. Não, não. Sabe o que é engraçado, Adelete? É que a gente tá no ponto 12, que a gente usa uma textura atualizada atualizar. E todos os minérios estão tá atualizados, mas só tem o, o Nether antigo, né? Verdade. Mas, pô, é o pior que eu prefiro muito mais a textura nova, velho. Textura antiga do Nether é medonha, ele feia. É, Era é feiona, né, velho? É, é igual aquele minério ali, ó, Danete, só que sem os pontinhos ali roxos. É, isso aí mesmo. Olha que textura feia, velho. Cadinha, né? Parece ser um, sei lá, foi feito no Paint o negócio. <risos> ó, e pra concluir a minha minha jornada de, de Wikipedia, mano, o Nether foi atualizado na versão 1.16, quando teve a Primeira série da Irmandade. Verdade, que a gente fez aquele <risos> vídeo lá, catando <risos> os strider, né? <risos> é. Eu vou falar um milhão de curiosidade agora. Dolette. Tá, vai. Vamos para a verdade, vamos para a LG, quantas glowstones você pegou? Na você sumiu. Na você sumiu. Você sumiu pra mim. Eu vou botar um bloco, e vou ficar em cima dele. Tá, eu vou, eu vou botar um bloco, e vou ficar em cima do meu. LG, que seu? Eu não tô te batendo. Vamos, vamos, vamos, vamos iniciar o mapa. <risos> Só para testar, né, essa agora foi? Foi, foi, foi. Tô te vendo. Tá. Bom, Delete, eu acho que a gente não precisa de muita cerimônia, não. Então vamos fazer da seguinte forma: uh, vem cá. Ela pra cá, vem pra cá. A gente veio da onde mesmo? Cara, a veio dali, vejo, né? a gente veio daqui por aí. Agora a gente volta pra cá tudo. Você vai entender o porquê, Delete? Ó, o zumbi! Você, que vai você vai me matar? É o um zumbi. É o um zumbi. Uh, uh, uh, uh, uh. Esse zumbi parece estar com grife aí, filho. Drat, aqui, ó. Vem, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, Drat. Tá, vamos subir. Nossa, lembra quando nessa versão é muito muito lerdo, né? Você nadar contra a correnteza. Nossa, é verdade, né? Não, mas eu vou botar um modinho pra gente nadar depois. Ô, oh, o oh, oh, Marditinho. Ô, oh, morri, morri, morri. Acabou a série. Acabou a série? É, tô com o coração, tá bom? Não me ataca. Drat, eu vou tomar água? Não, não tô água, não, ô. Vem, Drat, vem pra cá. Onde? Aqui. Tem um creeper ali. Cuidado. Drat, aqui é o local. Marca o spawn. Do ladinho, do ladinho. Do você tem duas, aí, né? Tenho. Ah, ainda bem, tá. Porque vai faltar duas. Nossa, eu tenho seis aqui, ó. Pega aí. Ah, tem? Então, peraí. Vou tirar essa tocha da mão aqui. Delete, está na hora de realizar o sonho de infância do Minecraft. E. O Ótimo. portal do Alder. Meu Deus do céu. Bom, Delete, você tá pronto para entrar? Eu tô pronto, LG. Mano, eu só vou pegar mais um bardinho da água. Pera aí. Pega lá. Delete, peguei o um bardinho da água. Você tá pronto? Tô pronto, LG. Delete, só pra você então, vai ser a sua primeira vez na vida entrando aí? Pera aí, eu posso fazer um negócio? O ah. quê? não entendi. Eu queria ver se desmantava o portal, véi. Ah, não, tá bom. Acende aí então, você nunca acendeu, eu acho. Então dá o bard aí, vai. Vou ter que buscar mais água, né? Não, pode deixar que eu busque, pode deixar que eu busque. Meu Deus do céu. Não pensou, é. não pensou. Você não acendeu o portal. Não acendeu? Pra mim tá aceso? Meu Deus do céu, Dlash. Né? Pera aí, deixa que eu busque água lá. Fica aí, fica aí. Pra me acender, LG. É, é burro é visual. Bom, Dash, né? você tá pronto então? Bora, LG. Tá, vamos Só junto boca. então. E fomos. Um, dois, três e Eita, LG ganhou um livro. Tem até musiquinha, Delete. Né? Caraca, mano, eu dropei meu livro sem querer. Não tem problema não, eu tenho. Delete, como é lindo o Aether Nossa, a gente nasceu um portal meio ruim aqui, né, LG? Nada, cara, nada. A gente, a gente pega nosso paraquedas e a gente voa até lá, cara. Caraca, olha, pô, tem um canguru lá, velho. Mano, Oi. tem um porco com asa. Cadê? Tem um furacãozinho ali. Mano, tem uma tem baleia canguru. voando. Aquela que é a momoa? Não. Acho que não. Gente, <risos> olha ali. Tem um templo de valquírias nas nuvens. E tá pega, É, garante, Eu acho que essa aventura vai ser muito insana. A gente só deu o primeiro passo, cara. Eu já quero ir lá explorar, LG. Bora, bora lá explorar. Ai, não! Não! Que foi lá, LG? Eu sei Delete, você me jogou, mas eu tô com paraquedas. Eu tinha que estar um paraquedas é. antes de ir para lá. Que susto, velho. véi. Mas, Delete, eu, vou ter, susto. Eu, vou, eu vou ter que subir e fazer a MLG agora. Então vem, então. Então vem. Quero ver se eu, fazer eu MLG. No, eu não tô no paraquedas, gente. Aqui, <risos> ó. Tá, pera aí. Deixa eu subir para fazer a MLG. Bom, Delete, agora é sem me derrubar, né? Opa, peraí, peraí, Pega a Tchau, tchau, Delete. Tchau. Ah, meu Deus do céu, velho. Acabou a série. Mano, MLG entre duas Ca dimensões, mano. Acabou a série, velho. YOOOOOO! Foi! Agora sim a gente pode ir para uma ilha e realmente estourar o ar.